você me pede na carta Estado de Direito Respeito à democracia ele lisura no pleito É endereçada a brasileiras e brasileiros Lembra o Sarney presidente falar desse jeito Brasileira! veio Ainda ontem em setenta e sete teve outra carta pedindo pra gente estado democrático de direito. Pela lei, sociedade excludente O remetente à faculdade de direito Do Largo de São Francisco em São Paulo no centro Destinatário é todo o povo brasileiro Quem acaba assinando também é banqueiro Ainda honra